Olá, tudo bem com você? Eu sou o Anders e você está no Caminhando pelo Pai Seja muito bem-vindo para mais um vídeo O vídeo de hoje ele é um tanto esclarecedor para nós Que aguardamos em Cristo um mundo de paz, um mundo de tranquilidade Que aguardamos que Cristo venha trazer para nós o céu na terra E um mundo tão confuso Onde homens dizem tantas coisas diferentes nós no desespero, na ansiedade Acabamos nos agarrando a mentiras, crendo que são verdades. Muitas vezes isso nos afasta de Deus. Isso nos faz viver o um cristianismo errado, enganoso. E nós, na humildade do nosso coração, pensamos estar vivendo um cristianismo verdadeiro. Mas acabamos, por falta de conhecimento, vivendo algo falso. Por isso é tão importante estudar a Palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, Deus deixa as instruções para que nós vivamos um cristianismo verdadeiro. Por isso, o pilar da nossa fé é a oração e meditação na palavra. Sem a oração, nós somos fracos. Sem a palavra, nós não temos conhecimento e somos enganados muito facilmente. E acabamos caindo em religiões que se dizem cristãs, mas que pregam mentiras, que enganam porque coloca nossa esperança em coisas falhas e vãs e é para te ajudar a fortalecer um pouco mais e te deixar mais seguro dos planos de Deus hoje nós vamos ler e meditar no Salmo 2 e antes de fazer essa meditação eu peço que você peça agora comigo que Espírito Santo venha até nós e ilumine a minha mente a mente daquele que está do outro lado da tela para que o Senhor fale conosco através desse salmo que o Senhor coloque no nosso coração as palavras que o próprio Deus quer nos dizer hoje tanto para mim, que estou falando com o povo, quanto aquele que está lendo em casa também que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos dê discernimento para entender aquilo que está escrito mas que não é qualquer homem que compreende mas apenas aquele homem que vive segundo a Tua vontade e segundo, a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou ler aqui com vocês. Eu vou ler para o meu computador porque... Foi a melhor versão que eu encontrei. Mais clara para a gente conseguir entender. Porque que o gentil se amotina e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis... E unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando. Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Então já no começo aqui ele está dizendo, né, por que, que os povos da terra, aqueles que não creem em Deus, ficam criando motins contra a religião? Por que o povo quer lutar contra a religião? Por que o povo inventa mentiras sobre nós? Por que dizem que nós somos maus e fazemos maldades para o mundo e que não somos necessários para o mundo? Por que aqueles que não creem em Deus e se dizem inteligentes odeiam tanto a nós que trazemos paz, que ajudamos, que levamos a Palavra de Cristo? Aí eles lutam e fazem motins e tentam, atacam igrejas, querem destruir as igrejas, proclamam palavras de ódio contra a religião. E o Salmo começa nos dizendo para que isso? Para que tudo isso? No versículo 2 ele diz que os reis da terra preparam seus ardícios, E unidos os governantes conspiram contra o Senhor E contra seu Cristo Proclamando, façamos em pedaços seus aços Sacudamos para longe de nós os seus vínculos Pregando como se estar em Cristo fosse estar algemado Mas na verdade quando você está em Cristo É que você é solto dos grilhões das correntes do pecado E só em Cristo somos livres de verdade e nós estamos vivendo isso os grandes dizem que a religião segura, que a religião prende, que a religião condena e de fato isso não está totalmente errado aquele que é religioso, ele se prende se prende a doutrinas, se prende a práticas, se prende a ritos se prende a palavras prontas que ele escuta e ele não vive o verdadeiro Cristo mas aquele que vive o Cristo de verdade ele tem as algemas retiradas E ele pela primeira vez encontra a liberdade E foi assim comigo E foi assim com outras pessoas E todo mundo que encontra o verdadeiro Cristo Ele se sente livre e solto Então por que as pessoas hoje dizem que A religião prende, que a religião condena? E o salmista diz depois disso Do seu trono celeste O Senhor põe-se a rir E a ridicularizá-los e eu posso confirmar isso, porque já teve vezes de eu falar algo errado para Deus, na né, inocência, sem saber, ou alguém falar perto de mim e o Espírito Santo ri daquilo. Ri com gargalhadas. Realmente, quando está de, dizendo aquele ri e pensa isso é ridículo. Quem essas crianças pensam que são? E o Salmo continua. E no seu devido tempo os repreenderá com ira. E o seu furor os confundirá de pavor, declarando Fui eu que gerei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado Proclamei o decreto do Senhor Ele me disse, tu és meu filho e eu te gerei Aqui já estamos falando de Jesus Deus diz para Jesus, tu és meu filho e eu te gerei Pede e eu te atenderei As nações como herança, os confins da terra como tua propriedade então, ele está dizendo que Jesus, ele, ele é o rei, ele é o herdeiro, ele é o dono de tudo, tudo é dele. Deus deixou que ele passasse por tudo aquilo, para que ele recebesse tudo de Deus, para que ele purificasse a humanidade. E sendo puro junto com a humanidade, ele se torna o rei de todos nós, o rei de todas as coisas. Por isso o Senhor ri e ridiculariza as pessoas que dizem, que não precisam de Deus, que Jesus é besteira, porque Deus fez tudo, Deus estabeleceu seu monte, Deus criou a terra, Deus estabeleceu Jesus, não os homens, como herdeiros de todas as coisas, e Jesus, como herdeiro amoroso, compartilha seu reino com todos que creem nele, e o amam de coração, então nós que somos cristãos, Somos cordeiros do reino junto de Cristo que é o cabeça E nós fazemos parte do seu reino Por isso não há o que discutir Quando você escuta pessoas debatendo, usando palavras bonitas Usando filosofia e sociologia para explicar Que Deus não existe, que Deus não é necessário Saiba que Deus está rindo deles Deus está se ridicularizando deles Deus está zombando deles Porque foi Ele que fez todas as coisas, inclusive eles foi Deus que deu livre arbítrio para que eles pensassem assim. Por isso não cai na mentira. Não cai na enganação que o mundo proclama para você todos os dias. Há um único Deus e há um único herdeiro de tudo que é Jesus Cristo. E tudo que está fora disso é mentira. E Deus diz mais. Tu regerás as nações com cetro de ferro como um vaso de olheiro às respatio fará. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Aqui o Salmo está nos advertindo, está dizendo para a nossa geração. Reis, mudem seu pensamento. Deixem de buscar o dinheiro, deixem de buscar o poder, mas voltem-se para os olhos para o Senhor e façam o que o Senhor lhes pedir, porque o Cristo governará com cetro de ferro E a qualquer momento ele pode vir, e limpar e quebrar tudo que ali existe porque o mal tomou conta porque Jesus ele vem falando de manso ele chega ele vem e nos apaixona ele nos enamora vem nos conquistando aos poucos ele fala dos nossos erros com jeitinho para não nos ofender para não nos machucar e a gente quando muda por amor evita sofrimento e isso alegra Jesus, mas se eu não aprendo, se Jesus vem com jeitinho e eu não escuto, ele vem de outras maneiras, até chegar o um momento que, como ocorre no templo, que Jesus tenta falar, mas o povo não escuta, e há comércio, e dinheiro circulando, e pessoas falando de tudo menos da palavra de Deus dentro do templo. E Jesus tentando falar, e ninguém nem é aí para as coisas de Deus. Ele quebra tudo, ele derruba tudo Porque chega um momento em que a palavra de Deus já não é mais suficiente Então Deus age fisicamente Nações hoje provocam Deus Dizem que Deus não existe e que podem crescer sozinhos Mas isso não se sustenta E vai chegar um momento em que Jesus quando vê que a palavra já não funciona Ele vai agir E ele virá com um certo de ferro sobre as nações E essas nações cairão a não ser que aceitem e se arrependam de seus pecados. Servi o Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Palavras do Senhor Então Deus está nos confortando hoje. E dizendo, filhos, se vocês estão em Cristo, se aprofundem mais em Cristo. Se aqueles que não estão em Cristo falam mal de Cristo, não ouçam o que eles dizem. E se puderem e for oportuno, falem de Cristo para eles. Mas pode ser que o ódio no coração deles seja tão grande, que o pecado segue tão fortemente, que eles não entendam e sejam maus com vocês. Se você vê que tentar falar de Cristo para alguém não funciona, não fale. Apenas ore pela vida daquela pessoa para que Deus amoleça o coração dela. E tudo mais nos será acrescentado. Não fiquem ansiosos, não pensem em besteiras, porque Deus já planejou tudo, já está tudo certo. A gente só precisa aguardar e viver, amando e estando na presença de Jesus. Essa é a mensagem de hoje, caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.